Hoje eu vou explicar para vocês como é que se faz para adicionar um amigo dentro do seu próprio aplicativo. Não saiam daí! Diretora, roda o clipe! Para adicionar alguém dentro do jogo, só é possível se você tiver o número de jogador dessa pessoa, o chamado Player ID. Esse número você encontra aqui, clicando no botão das configurações e depois do lado esquerdo em Conta. O Player ID se encontra debaixo da palavra Account Name. Para adicionar um amigo dentro do jogo True Surf, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar no botão da Comunidade. Segundo, clique do lado esquerdo em Amigos. Aqui nessa tela vai estar mostrando todos os jogadores que você já tem adicionado dentro do seu aplicativo. Agora que o seu amigo já te passou o Player ID dele, você clica nesse botão verde chamado Add Friend e adiciona o Player D dessa pessoa aqui. Ainda na mesma tela, você encontra o botão de Requests, que seriam outros jogadores que estão pedindo a sua amizade. E também o botão do Send, que seriam os pedidos que você fez. Então é isso, galera. Eu sou o Andrew Lay e vou me despedindo. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você a aprender como adicionar um amigo no jogo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para dar uma força para o canal, porque sem essa moral fica impossível de elaborar mais vídeos. Se você não quer perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, vai no sininho aqui embaixo e liga as notificações para o nosso canal. Toda vez que a gente postar algo novo aqui, o YouTube vai te enviar uma notificação. Aloha e vamos para o surf!